O fracasso é para muitos uma zona de conforto, mas como mudar os hábitos e de deixar de adiar as coisas? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real, o seu canal oficial da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E quando nós falamos em desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a mudar os nossos hábitos. Né? E nós fazemos rapidamente aquilo que exige menos esforço. Mas o que será que diferencia os vencedores dos perdedores? Vamos descobrir? O medo do fracasso é uma das principais razões pelas quais as pessoas não seguem as suas paixões e é o principal motivo pelo qual nós deixamos de realizar os nossos sonhos. É muito mais fácil ficar na nossa zona de conforto fazendo aquilo que você está familiarizado a fazer e que te parece menos arriscado do que ousar seguir aí por caminhos novos, né? por caminhos mais ousados. O fracasso realmente é para muitos uma zona de conforto. Né? Dizem que você nunca deve adiar as mudanças. E nós estamos aí começando o ano, e todo final de ano, todos nós fazemos promessas de ano novo, né? Mas, passada a euforia das festas, as comemorações e a ressaca, no dia 1 de janeiro nós estamos de volta ao mundo real. E as coisas vão se acomodando, aquilo que nos é familiar continua nos deixando mais à vontade, porque nos dá aquela sensação de que agora nós estamos no controle, e por fim o ano se torna igual, né? A grande verdade é que nós somos muito bons para estabelecer metas, para determinar coisas novas, mas nós somos péssimos na hora de realizar, de colocar as promessas em prática, né? Se nós pararmos para pensar honestamente, é, qualquer um de nós é capaz de perceber que eliminar certos hábitos tornaria nossas vidas muito melhores nos permitiria sermos muito mais felizes, né? Isso é normal, aliás, né? Todos nós temos essa propensão, mas qualquer um de nós pode forçar o seu cérebro a desenvolver novos hábitos, né? A Ter velhos hábitos é dá uma boa sensação de segurança, mas depois de um tempo acaba se tornando aí enfadonho e nada recompensador, né? Então como nós quebramos esse padrão, né? Como nós crescemos e nós realizamos os nossos sonhos, não adianta nada aprender novas habilidades nem aprender a aceitar novos desafios, né? O que você precisa é aprender a enfrentar os desafios com sucesso, né? E porque nós fazemos todas as promessas no final de ano, né? O que há de tão mágico no dia 31 de dezembro, e de diferente do resto do ano, né? O dia 31 de dezembro, na verdade, é o um marco, né? O dia 31 de dezembro é o ponto final, é o dia da virada, das grandes decisões, né? é o dia da utopia, né? Um ciclo se encerrou e aí nós temos a sensação de que dali para frente tudo será possível, né? Com a chegada de um ano novo, né? Há sempre a esperança de novas perspectivas, né? O futuro está logo ali. E é uma das raras vezes que nós podemos ver o futuro diante dos nossos olhos realmente, né? Mas passados aí os focos de artifício, a ressaca, nós nos deparamos novamente com o mundo real, o mundo das contas para pagar, o é um mundo de trabalhar, de estudar, de sofrer, né? E a alegria acaba dando lugar à rotina, ao cotidiano. né? E é aí que nós nos deparamos com os mesmos problemas do ano anterior. A vida continua. né? Tudo continua como Dante no reino de Abrantes. Né? Aliás, a expressão do início do século XIX, que é uma herança lusitana, nos prova justamente que nós nunca devemos adiar as coisas. né? Se nós pararmos para pensar honestamente aí, Qualquer um de nós é capaz de perceber que, eliminando certos hábitos, tornaria nossas vidas muito melhores e nos permitiria sermos muito mais felizes. Né? Mas, para muitos, o fracasso é realmente uma zona de conforto. Né? Aliás, a procrastinação normalmente acontece quando nós tememos ou ficamos ansiosos com a tarefa que nos espera. Né? Para nos livrarmos desse sentimento negativo, nós procrastinamos, porque evitar o problema, na grande maioria das vezes nos dá aquela sensação de alívio, né? como se não pensar ou não ter que lidar com certas questões fariam com que, de uma hora para outra, elas desaparecessem. Mas, apesar disso não fazer muito sentido, né? ou até nos fazer sentir melhor temporariamente, infelizmente, uma hora ou outra, nós acabamos sendo chamados à realidade. Né? E a procrastinação, na verdade, não é uma preguiça, né? nem uma vontade, é nada disso. A procrastinação é um comportamento evasivo, né? é uma forma de enfrentar, aí vamos dizer que é uma forma às avessas de enfrentamento, né? onde a pessoa se esquiva do problema para se sentir bem. né? Por isso que um bom profissional de numerologia, por exemplo, é capaz de identificar no seu perfil numerológico quais são os seus padrões de defesa e o que leva você a ter esse comportamento errante. né? Normalmente, é, nós evitamos lidar com, com certas situações porque sentimos que não temos competência para realizar uma determinada tarefa ou de tomar uma determinada é, decisão. Né? Nós sentimos que seremos desprezados ou que iremos aborrecer alguém se fizermos mal a alguma coisa tomar uma determinada decisão. Né? Na verdade, nós queremos que os outros os valorizem, Por isso nós procrastinamos. Né? É por isso que o fracasso é para muitos uma boa zona de conforto. Né? Porque... É, nós não acreditamos que somos bons o suficiente para conquistar sem perder o prestígio, né? porque, na verdade, nós acreditamos que não somos merecedores. Né? E, aos poucos, o cérebro vai se acostumando com o fracasso. E sejamos realistas, né? todos nós podemos cair nessa armadilha. Uma coisa é, que eu aprendi como orientador, é que cada um tem os seus motivos para adiar situações né, e se acomodar diante do fracasso. E eu aprendi também que o que funciona para João não funciona para José. Né? Mas uma coisa é certa. À medida que você estabelece coisas e não as cumpre ou não é capaz de cumprir, né, que você estabeleceu, o seu cérebro passa a entender que aquilo é normal. E que é normal não, não realizar aquilo que você estabeleceu para si mesmo, né? Na verdade, com o tempo seu cérebro acaba entendendo que todas as coisas que você está são falsas, né? São simplesmente são simplesmente um padrão aí, né? São apenas uma ilusão. Já que você se coloca um monte de metas, de objetivos e propósitos não cumpre nada. Né? O seu cérebro começa a entender que tanto faz. Né? Depois de anos fracassando, chega uma hora que aquilo que você estabelece para si mesmo não faz nenhuma diferença. Né? Então, tanto faz com que você se comprometa, o seu cérebro entende que você não vai cumprir nada mesmo. Então, ele não faz o mínimo esforço para realizar qualquer coisa. Né? No fundo, Todos nós temos aí um arquétipo de evitação favorito, né? Para muitos, a verdadeira razão por trás disso é o perfeccionismo, né? Se você está com um pouco tempo, não há como uma tarefa ser realizada de acordo com seus padrões excessivos, né? E seus padrões elevados, então você simplesmente evita fazer, né? Por outro lado, o problema pode ser simplesmente ter que confrontar velhos padrões e crenças, né? Não importa o que aconteça ter o hábito de colocar pressão sobre si mesmo não é sustentável. Né? O segredo para parar é de empurrar as coisas com a barriga e é descobrir qual é o seu arquétipo de evitação, de estimação. né? O procrastinador, na verdade, é mais autodepreciativo do que preguiçoso. né? Aliás, procrastinar é o oposto de ser preguiçoso. Tá? Diferentemente dos preguiçosos, o procrastinador... Quando não faz algo, ele acaba sendo extremamente duro consigo mesmo. Né? Eu vejo muito isso nos meus pacientes. É, eles tendem a culpar a preguiça ou a teimosia pela inércia, ao invés de aceitar que o que eles realmente precisam é ser mais compassivos consigo mesmos. E o procrastinador é um profissional em preencher a agenda. Né? A desculpa que eu mais ouço é eu estou tão ocupado, eu estou tão sem tempo, que eu não consigo fazer mais nada. Por outro lado, não curiosamente, algumas das pessoas mais ocupadas né, com quem eu trabalho são as que mais realizam. Né? Então, basicamente, é, quando a ocupação ou a falta de tempo serve como desculpa para não se fazer alguma coisa, geralmente é uma indicação de evitação. Né? E ao invés de enfrentar um desafio, ou permitir né, que não, ou admitir que você não quer fazer alguma coisa, é muito mais fácil colocar a culpa no fato de ter outras coisas mais importantes. Para fazer, né? nós temos aí é, uma tendência de pensar que deixamos de fazer as coisas porque nós estamos ocupados demais com outras que supostamente merecem mais a nossa atenção. Né? Mas é, o problema real não é a nossa vida caótica, né? são as nossas mentes. É o caos que está na nossa mente. Né? A mente humana está, na verdade, programada para esse estado de distração contínua, né? também chamado de pensamento independente. Do, de estímulos, né? A divagação da mente é uma experiência tão comum, tão natural para nós, que nós nem a percebemos, né? Desde fantasiar sobre a posição que você espera ter daqui a alguns anos, enquanto espera na fila do banco, até sentar em um Uber pensando nos cinco e-mails que você esqueceu de escrever naquela manhã, né? Isso acaba -se sendo o modo padrão de operação do seu cérebro, né? E há uma outra grande lição em tudo isso. né? Devemos nos concentrar menos no que nós estamos fazendo e mais naquilo que nós estamos sendo. Né? Devagar tem mais a ver com a nossa infelicidade e com as atividades que nós estamos realmente realizando. E o cérebro é um computador. Né? Assim como uma máquina, o seu cérebro é programável. Então eu aconselho você a mudar esse padrão, reprogramando o seu cérebro. né? Mas como fazemos isso? Né? Você faz isso basicamente sendo realista. É, muitas vezes nós confundimos realismo com pessimismo. né? Então, antes de mais nada, é importante que você saiba que a tendência a ver a parte negativa das situações é normal no ser humano. né? Isso tem, inclusive, uma razão evolutiva e adaptativa, que é nos proteger daquilo que, nos, que pode potencialmente nos fazer algum mal. Mas eu diria que a característica que melhor define as pessoas realistas é que elas não costumam fazer juízo de valores antecipadamente, né? pessoas realistas não são preconceituosas ou se são geralmente são menos que as pessoas místicas, né? vamos dizer assim. É, resumidamente pessoas realistas esperam que as coisas aconteçam de fato para sentir o que, é, o que for, né? ou o que tiverem que sentir. então as pessoas realistas não sofrem por antecipação, elas não sofrem desnecessariamente, né? eu por sou uma pessoa muito realista, e eu espero seja lá o que for que aconteça, é... eu não, não sofro por antecedência né? ou nem tomo nenhuma posição antes de ver realmente como as coisas vão acontecer. Né? Eu costumo dizer que eu jogo xadrez com a vida, né? e eu tanto é, tento antever todas as possibilidades, espero que o próximo movimento aconteça para ver qual decisão eu vou tomar. Né? Eu me preparo mentalmente para aquilo que pode dar errado e levando em conta as reais possibilidades isso acontecer. Né? Mas também eu me preparo para aproveitar o que pode dar certo. Né? É, espero que seja lá o que for que ocorra. Né? É, e aí sim, com base nos dados é, reais sobre a situação, aí sim eu faço um juízo de valor. Né? E é pensando desse modo que você se mantém em uma posição neutra diante do real desenvolvimento dos acontecimentos. Né? E isso te torna capaz de manter as suas expectativas equilibradas ao que se pode, de fato, esperar da realidade que você está experimentando. né? E com isso você se prepara para qualquer tipo de resultado que seja, né? sem criar expectativas e sem se estressar. né? É isso que te torna capaz de aproveitar as suas conquistas ou de se preparar para seus fracassos. Né? Todos nós é, passamos por alguns fracassos, né? e sem permitir que ele se torne um obstáculo ou uma distração no seu caminho. Obviamente, né? Eu acho que todo mundo já passou por, por isso em algum momento das suas vidas, né? Ter que tomar uma decisão que parece impossível de ser tomada, né? Todos nós precisamos de um tempo para pensar, para cometer erros, para reconhecer que erramos, né? Para dar um passo falso e corrigir, para sobreviver aos próprios impulsos e derrotar esse nosso desejo de desistir desculpe, dos nossos próprios. Desejos, né? E é aqui que a magia acontece, né? Se permita ser alegre, se permita ser feliz, né? Uma nova etapa está começando. Então, a primeira questão é se pensar é, que este é um momento de encontro, de reencontro, quem sabe, né? Inclusive com aquilo que nos entristece, né? Não há por que ter vergonha ou ter medo daquilo que nos faz sofrer, não há por que ter vergonha de se não estamos na situação que nós esperamos estar nesse momento das nossas vidas. Né? Pare de dar atenção a essa positividade tóxica, né? essa falsa positividade das redes sociais, onde todos parecem estar alegres o tempo todo, onde todos têm que estar felizes o tempo todo, né? em paz, em harmonia com o mundo. Esqueça quer saber ter essa besteira com esse vista, tá? Se você não tem, você não tem que estar de bem. Com o mundo o tempo todo, né? Às vezes nós só queremos e precisamos nos recolher para dentro de nós mesmos, nos tornarmos mais introspectivos, né? As coisas mais desesperadas, a dor é ir contra as nossas próprias vontades, é ir contra nossa própria, nossas próprias intenções, né? Felicidade não pode ser imposta, tudo que você aprendeu sobre felicidade não é verdade, né? Na realidade, é a maioria de nós acredita que se conquistarmos uma série de itens, como ter um ótimo trabalho, um carro sofisticado, uma família, um lar, chegamos ao sucesso e viveremos felizes para sempre. Né? Mas a felicidade não é um destino. Né? Nós somos levados a acreditar que a felicidade é um destino final, que a felicidade é aquilo que pode ser alcançado se fizermos as escolhas certas e se cumprimos uma tabela. Né? se nós aprendermos com os nossos erros e continuarmos avançando. Isso é uma grande besteira. Né? Nós somos ensinados que uma vez que finalmente nós encontremos a felicidade, nós estaremos para sempre satisfeitos com as nossas vidas. E por isso nós vivemos nos sentindo oprimidos, inadequados, perseguindo esse sonho né? e nunca paramos para questionar por que nós estamos sempre tão insatisfeitos. Então, né? E a felicidade não é um objetivo, né? não é uma meta que você estabelece. A felicidade é um estado de espírito e você não precisa estar nele o tempo todo, né? nem todos os dias. É, isso não é apenas impossível, né? mas também é muito prejudicial. Né? A vida é complexa, a vida é incerta, a vida é composta de incertezas. Né? Nós vivemos muitos altos e baixos, o que é bom, né? porque se não fosse isso, nós não saberíamos, não seríamos capazes de experimentar a felicidade. né? Como você quer experimentar a felicidade? Se você não conhece a tristeza e a dor. Né? O que você deve fazer é parar de tentar viver como todo mundo. Né? Você merece ser feliz pelo que você é. Felicidade, na realidade, é uma plenitude que poucos conhecem de verdade. Né? Essa falta de alegria que todos nós carregamos dentro de nós e que nos faz acreditar, é que, nos faz acreditar que nunca nós seremos realmente felizes. Né? Eu me propus aí uma missão ousada. né? Eu decidi que eu ensinaria a maior quantidade possível de pessoas a encontrarem a sua felicidade. E foi aí que eu percebi que a grande maioria das pessoas com as quais eu interagia carregavam um o medo do fracasso, o medo da instabilidade, né? porque não se consideravam boas o suficiente. E as três maiores barreiras que impedem qualquer ser humano é, de ser feliz são a distração, o medo e o medo a falta de curiosidade sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo em geral. né? Não curiosamente, as pessoas que se sentem mais felizes e realizadas são aquelas que aprenderam a abrir mão da necessidade de se sentir felizes o tempo todo. né? E não elas apenas aceitaram os altos e baixos que vêm com o fato de estarmos vivos, mas que também aprenderam a apreciar as incertezas, né? As pessoas mais felizes são aquelas que entenderam que a ordem advém é do caos, né? É, essa simples mudança de mentalidade, de comportamento, talvez, é, foi o que me ajudou, inclusive, a vencer a ansiedade e admirar a incerteza, né? As incertezas da vida. E é isso que nos permite abraçar nossas emoções, sejam as positivas ou negativas, não importa, né? E a nos adaptarmos aos acontecimentos com intenções e significado. E a partir do momento é, que você for capaz de entender isso, você se sentirá mais realizado e se sentirá em maior sintonia consigo mesmo em qualquer situação, né, qualquer fase da sua vida. Você vai perceber, inclusive, que o seu senso de confiança começa a crescer e aí... É assim que você sente né, que a sua vida tem realmente um propósito e um significado. Não adianta ficar aí correndo atrás de um propósito de vida se você não sabe viver a vida plenamente. Né? Aliás, o único propósito de vida é simplesmente viver. Né? Todos nós precisamos de um tempo para pensar, para cometer erros, reconhecer, reconhecer esses erros, para dar um passo falso de para sobreviver aos nossos próprios impulsos, até sermos capazes de derrotar aquele desejo de desistirmos de nós mesmos. Né? Nenhuma habilidade é mais valiosa e mais difícil de se obter do que a habilidade de pensar criticamente sobre os nossos problemas. Né? Pensar é uma daquelas coisas tão pessoais que pode ser aprendida, mas não pode ser ensinada. Né? E eu descobri por mim mesmo que o meu primeiro pensamento nunca é o melhor pensamento. O né? meu primeiro pensamento é sempre o de outras pessoas e sempre aquilo que eu já ouvi sobre o assunto. É, né? Ele é sempre a sabedoria medíocre e popular. E ao dar ao meu cérebro a chance de fazer associações, estabelecer conexões, me pegar, me pegar de surpresa, aí, né? me concentrando e me apegando à dúvida, né? sendo paciente e deixando todas as partes da minha mente entrarem em ação, é que eu chego a uma ideia original, né? E ainda assim muitas vezes a ideia não é a melhor, né? Ela não se mostra muito boa, né? Todo o nosso sucesso está na nossa capacidade de ter coragem de abandonar a crença condicionada, de que o um medo deve ser usado como um alarme para fugir ao invés de nos abrir para as possibilidades, né? Se você nunca questiona a si mesmo, se você nunca questiona os outros ou o mundo, você nunca vai ser capaz de enxergar as possibilidades, né? Os caminhos, as opiniões que estão além daquilo que você consegue ver, né? Então, ser feliz exige que nós estejamos totalmente presentes, né? que nós escutemos mais, que nós façamos mais perguntas, que estejamos atentos às novas ideias e que abracemos o desconhecido. Né? Mais importante ainda é entender que a felicidade não deve ser sua mente, né? nem, nem um estado final, mas uma forma, um estado de ser, né? Quando você muda a sua compreensão do que significa ser feliz, é que você vai perceber que começou a se sentir muito mais feliz, né? Então reserve um tempo para si mesmo, para reavaliar as suas ideias. E é claro, aproveite quando está começando aí faça a sua análise numerológica anual. Se você não tem, faça o seu estudo numerológico pessoal. Os links de contato estão aí na descrição do vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!